Enfim, cara, hoje eu vou te falar Exatamente, cara, sobre o caso Dos youtubers que desistiram, cara Porque ele x lá o show, cara exatamente, Os caras desistiram junto do youtube Eu adorava o poker, sinceramente Ele foi um youtuber Fez parte da minha vida, achei ele demais Mas ele desistiu do youtube É né, o canal principal dele Com mais de 100 mil inscritos Então eu achei isso muito triste Que o cara desistiu, até porque eu ele demais Mas ele tem um novo canal que ele posta vídeos também, então, pelo menos, se você era fã do poker, sei lá, mano, você posta no canal dele, cara. E pelo que parece, ele arranjou um emprego e não tem mais tempo pro canal, cara. Que é um motivo até plausível para ele ter desistido de um canal com mais de 100 k Ah, agora eu entendi! Mas enfim, cara, já o Lanixu, cara, desistiu de um canal mais de 24 milhões de views, como o último vídeo postado. Em 2019, tá ligado? E eu acho que ela desistiu do canal aí Por falta de tempo também, cara Mas tem uma outra possibilidade Foi que foi por desânimo, cara Já que o canal tava bem baixo em views Além disso, ela faz renders e tal Então ela não tá só no YouTube Então talvez ela não tenha mais tempo pra fazer os vídeos e tal Mas, mais menos, cara, se gostou desse vídeo, compartilha não matar meu alcance. É por isso o YouTube mato o alcance de vários youtubers aí, né? E você não quer que ele que mate o meu também. E, gente, tchau, galera.